Bom dia família, tempo lindo, maravilhoso, hoje é dia 1 de janeiro, deixa eu ver se eu consigo mostrar, 1 de janeiro está aproximadamente 32 graus, o dia está bonito. A questão é, como que foi o seu ano novo, mano? Foi bom, o meu foi muito bom, graças a Deus, foi diferente, foi algo que eu queria ter dado uma mudada, e eu tô com um plano nesse 2020 muito da hora, que inclui você aqui, mano, tá ligado? Então, eu já espero que você goste desse vídeo, se você não gostou, comenta o porquê, tá ligado? E se você gostou, também comenta o porquê, beleza? Também não esquece aqui embaixo nos comentários, vai lá e fala assim Mano, meu ano novo foi top, foi, hum, foi legal, foi mais ou menos Eu quero saber como foi o seu ano novo Eu vou estar lendo o comentário e depois eu quero estar fazendo um vídeo Sobre os comentários aí das pessoas que falaram como foi o ano novo E eu também quero dar uma comentada aí sobre... Algumas coisas aí de, do pessoal que tá dando maior força pra mim. Se você não me conhece, meu querido, meu nome é Fernando Gotz aqui, desse canal maravilhoso Família Gotz. E eu espero que você seja um inscrito. Se você não é inscrito, aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho pra continuar com os conteúdos. Que, mano, na moral, eu acho que eu... Mano, eu tô com umas ideias aí, espero que seja massa. Aqui em casa, como sempre, ainda tá uma bagunça. O Enzo pediu pra fazer um mamá pra ele, porque ele tá com fome. Ele acha que mamar é comida, né? nem Nem sempre é assim, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou na casa da minha irmã. Gente, ela chamou a gente pra comer alguma coisa lá na janta. Agora já acordamos meio tarde. Se você não viu, agora é exatamente umas 3h24, maluco. 3h24. Então é isso, mano. Eu vou guardar um pouquinho aqui de... E vou, e vou dar uma descansada também porque foi meio corrido esse mês passado Foi graças a Deus, foi o que eu imaginava que seria Consegui acertar muita coisa, nossa meu Deus, muito obrigado Consegui acertar coisa pra caramba, consegui deixar algumas coisas quitadas E isso é muito importante Tá ligado? Por mais que a gente fique duro, mas um cara me falou Uma vez um mestre ele falou para mim tem suas dívidas, fique duro, mas não fique com o dinheiro guardado e devendo Porque você pode gastar o dinheiro que guardou para pagar depois E acabar não pagando ainda a dívida que você tem esperando Então quita a conta, é isso aí Mestre, mestre também eu queria falar que eu tô ganhei uma camiseta da Champion. Tô gostando muito de usar Champion, mano. Não sei porquê. Champion, eu ainda não consegui desenrolar Grizzly, tá ligado? Eu tô querendo usar uma mais grife e não surf. Eu usava muito surf. Mas eu tô gostando de começar a usar algumas grifes. Então, mano, comenta aí, velho. Qual grife que você acha maneiro também? Quero saber, velho. Beleza? Muito massa. Não sei, posso <risos> Tô acho. Caralho, eu tô que não Que isso? Deus Deus Deus Deus Deus Deus Deus Deus. É verdade, ele falou assim, é. falou assim nossa, tem que gostar, a prima é muito bonita. Ah, é muito da hora, né, mano? Pô, tipo, você tem uma inspiração, tá ligado? Eu curto assistir muitos vlogs do Educoff, porque eu tento fazer algo um pouco parecido, tá ligado? Mas é muito difícil, muita gente tenta fazer, mano. Eu acho que ele fez um conteúdo de vlog muito, muito top, muito da hora de assistir, mano. Não, não, não dá vontade de você parar de ver, tá ligado? Eu curto muito assistir. Então eu vou assistir mais um pouquinho aqui pra ver se eu consigo expandir meus horizontes. Aí eu, falei, aí eu falei, mas não é pra mim, não sou bom com mulheres. Ele falou assim, fica de boa, o último namorado dela era muito feio, você tem chance. Mano, é de um moleque? Não, não, não, não. Não, não, não. Não, não, Mudando aqui drasticamente, tá ligado? De ambiente, de situação aqui, eu só quero te mostrar uma coisa. Tá lá, tá terminando, esse vídeo tá muito legal tá muito massa mesmo sei que vocês assistiram depois mas foi um dos melhores vídeos que eu fiz isso foi porque eu acabei presenteando algumas pessoas amigo meu que faz parte da minha história aqui no canal e isso foi muito importante eu gostei muito de ter feito mano olha família uh, esse grilo molhou o rolê da noite mano começou a chover Se a gente vai lá na casa do, da minha irmã mas sei lá é embaçado Bom, como é um novo, provavelmente a gente não vai conseguir encontrar nada aberto nesse momento, porque eu acho que a maioria das coisas vai fechar bem cedo. Então eu falei para minha irmã que a gente tinha algumas coisas para levar. Tipo, tem uma. Isso aqui é alho. Um pacote de batata que a gente comprou. E vamos ver, né? O que, que vai dar lá. Peraí, deixa eu colocar que eu vou precisar das duas mãos. Bom, meu kit está feito. Peguei a batata. Tinha o um Guaraná que eu comprei, um Guaraná meio estranho que tava lá no mercado. Então eu peguei ele porque eu queria fazer um vídeo de Guaraná é diferente, tá ligado? Mas eu vou experimentar essa parada aqui. Eu vou ver o que eles acham. Se o Guaraná é bom. Uma chuva, ó. Nossa. Acabou de mandar pensar. Chocada. Amor, vamos lá, na Agora manda o Enzo Enzo faz, faz oi, estamos levando nosso, é? nosso amigo. Não é nosso amigo aqui? Amigo Camé. É nosso amigo. A gente vai aonde? aonde? Vai na tia na onde? Na avó. Não vou. vou, não. Na tia é L. Tá mó chuva, a chuva mas tá a gente vai. Não, eu não tenho guarda-chuva no carro, não. Só pra você saber. Tem uns buracão nervoso, meu. Sabe mais um? Eu vi. Não. Agora vai melhorar os bagulho, tá tudo é. sem energia na quebrada. É, o bagulho é louco. vamos tá ao Bora! Oi. Corre Neném! Vai Neném, corre! corre que coisa feia! Oi? Você trouxe um refri? frio? Bom. Só. Beleza. Não, é que a gente é. tá vendo. É. Aqui também, ali na Rio das Pedras, tem. Tem? É. Não. Caralho, é. Alemão, Tá difícil, é. hein? Imagino. <risos> O <risos> O Ok, vai jogar o código, Não, Vamos ver né? um esse daí, amor, que a gente quer, né? isso aí. Você ah, é louco, você tá filmando? Não. Maior que minha câmera. Não, ele tá com a ver. É o primeiro. Ah. É o primeiro. É o primeiro de. o primeiro vlog do ano, né, caramba? <risos> Nossa, cansei, tá mó chuva. Mano, então, eu trouxe isso daqui, ó, porque eu não sei. Eu, tipo, eu queria ter feito um vídeo do. De... Amanda até sabe. Mas. Eu nunca ouvi falar nisso daqui, isso ó. É da é hora. É da hora, É? É, é, hora. é, é, é gostoso. É. Eu vou experimentar isso daí. Nós pegamos um monte de diferente no mercado pra experimentar. Isso daí é da hora, mano. Você vai pegar Eu peguei Eu uns três. Bom. O único que a gente tomou de três litros é urina. Urina de <risos> de <risos> cachorro. <risos> então, vai retirar. É. tô vendo. É. É. Então, cuidado é. pra não esquecer o chapéu, hein, Zé. Ô, vai com a de hoje, então. Por quê? Porque você dura o quatro. Como vai? Então, é dois e não, gosta. mas é só uma Os caramol já tá no vício do ganhar. jogo As outras mais tem não quatro, Já, caramba, joguei no PC com, com o Cristiano e com o Fabiano Aí. Nossa, tamanho tá de sofá tá. ah, Foda-se, sofá gigante Tentando encostar aqui, mas não dá pra encostar não Dá nem pra encostar, HD Não dá nem pra encostar aqui, mano Não bagulho aqui, é louco. Hã? Não, eu tô é pro... com é super tá molhado. Por causa da chuva, aí é foda. Aqui já tá começando a terminar já. Aí quando eu vim, não tinha esse sofá. Não tava pronta a madeirite, a televisão aqui ainda não, não tava no lugar. Essa TV é nova, né, HD? É? Essa TV é nova. É a mesma. Então você deu uma limpada, monstra nela. Né? <risos> o gay. Eu tava olhando, mano, queimou uma parte de pixelzinho, velho. Sério? É porque eu acho que vai começando a queimar conforme eu né? Mas também essa daí. É, porque o videogame é guerreiro, mano. Ela ficou a obra toda, pô. Sério? <risos> ficou em cima do mano. Teve <risos> que eu cheguei assim, que eu cheguei assim, teve ali. Teve ali que eu cheguei assim, só não, é. um quadrado, assim de massa, velho. Por que que ele não pede no iFood ah. logo? O iFood deve, não, não. deve ah, ter algum lugar. Pode... Ah, é, caralho. Pede no iFood logo, ah. meu. Lá deve ter Parabéns as pizza do mundo. Tá. a Parabéns pra você. Tá? Parabéns. A entrega deve ser uns 18 reais. Hoje. Não, eu achei uma pizzaria por 5,90. Não deve estar de cima. É porque você é. tá jogando, eu conheço. <risos> O que é? O que e foi o que? Cala a boca. Você um acha cara, que o iFood vai, vai dar menos que a pizzaria? Quanto que deu? Deu de 48 reais. Que que? Que é? tá falou, pessoal. Tchau, gente. É, é, é tchau. A promoção é Vamos mais, Desce da moda. Desce do qual dá mais. Vamos embora. Não não, não, não. não. Tá louco. É a primeira de, de, de janeiro. Você morre na mão do cara, igual seu pai. Ah, seu agora eu, já eu já falei. Falei. No mínimo, então a copa de Ré 25, a copa de dois mil Qualquer 20 hoje, se quiser. É, fala. Quinta coisa. De 35. É? De 35? Ah, mas quantas coisas que vocês 18? 4. 4 pizza? 4. Mentira. É tem lá. ninguém magalhado aqui, aqui meu filho. Só que é a bolinha? O que é a bolinha? O Paulinho. Não, não Você parece pão. Pão. Pão. <risos> não. não Paulinho da Olha ah, é o pessoal do SBT aí, ó. <risos> se tiver alguém assistindo, ah, tranquilo. Queria <risos> <risos> de de <risos> mandar um salve <risos> pro Silvio <risos> Santos. <risos> fala assim: você assina o canal aqui embaixo, aqui no meu É, é. é. é falar pra ele ah, já. Jogo rápido. Filtro aqui, pra você ver qual os motos. Filtro? Não é. sei assim, qual arma. Jogo rápido. É o atirador radical, que que é? Chat House é estilo aquele extrakizone. Estou na partida, subindo. Mas tem que quando jogo você bagulho aqui, mano. Como deixar like? Que o pinto cabelo de vermelho. né? Ele gosta de ir pra loja. E o Fernando pinta cabelo de rosa. O cabelo De vermelho. <risos> Deixa like que o o que de vermelho e o Fernando de rosa. Como sair? Mudou? Vem aqui. E não tá gravando áudio. Você não sabe. Cuidado, cuidado. Que. Chimalho, roda a grossa do desse lado. Oi, ameaça eu. Se quiser, se subir bebo, cai. Nossa. Subir <risos> de quatro. Descer de costas, hein? Imagina o que são desses. De descer não. tem que ser de costas. É assim, caralho, mesmo... quando eu chego bebo. Eu vou o cabelo na capa dele. Dá tchau pro povo. Tchau, Enzo. Vem dar tchau, vem. O tempo tá bonito hoje. Parou de chover, ficou de boa. Agora tá suave. Meu brigo, né, Enzo? Chega aí, Enzo. Vem, dá tchau. Bom, família, eu cheguei em casa. A gente chegou cansado, só o pó. Um horto silva. E bom, foi comer um pizza. Pizza com massa de... Pastel, era uma de. Muts, não, era uma de lá meu, que era um maior gosto estranho a de tia, remédio. Não, a de atum era boa até. A portuguesa? A portuguesa era... mano, com gosto de remédio, cara, tipo, estranho. Mas a gente entende, é feriado, o pessoal tá meio pá, né, mano? Então. A tá tá trabalhando, né, então. É isso. Vou, a gente vai chegar, vai ficar por aqui. Eu vou deixando um salve aí pra vocês, mano, primeiro vlog aí do ano. É. E é isso. Tamo é. junto. É. Valeu, falou e fui.